No Mãos à Obra desta semana, vamos fazer um banco corrido. Carlinhos, se bem se lembra, não havia aqui casa de jantar. Não. Pronto, então vamos fazer o banco corrido da mesa da casa de jantar, okay. ok? Eu fui ao Leroy Merlin e trouxe tampos de madeira. E agora vamos cortar os tampos, criar umas verticais e fazer um banquinho corrido. <risos> Bom, este tampo é um tampo de Leroy Merlin em madeira, tem um terminal comp... uma largura e um comprimento, nas casas tem 2 metros e meio. Uh, qual é a largura que você queria para o seu banco? Dois metros e meio com cinquenta de profundidade, okay. só que isto é bancada de cozinha, Exatamente. portanto vamos ter estes cortes. significa o quê? Significa que nós, você, demos o de trabalho, vamos ter que cortar o tampo aqui, mas lá em casa, se quiser, pode mandar cortar à medida certinha no ramen portanto, vamos cortar este tampo com 50 por dois e meio. Certo. E criar os pés verticais que fazem um, o bem. Vamos lá cortar. Vamos. aqui estas coisas todas. Bom, já cortamos o, o tampo e já cortamos os pés. E agora vamos fixar o tampo aos pés. Nós temos duas soluções ou mais, mas as duas soluções sempre são. Chegar aqui, encostar os pés e a parafusar direto. Mas como a Teresa não quer parafusar à vista, o que é que eu trouxe regular na irmã? Umas esquadras, que são estas, são resistentes, que eu vou aplicar por baixo. Aplicar parafuso num lado e no um outro temos um boco feito. Bom, para isto ficar mais resistente e bem colado, o que é que eu vou aplicar? Cola branca. é importante? Neste género de madeiras que estão virgens, que não têm absolutamente nada, é necessário aplicar-lhe um verniz. Isto porquê? Para não manchar e estabilizar a madeira. E a madeira não dar de si. Deem uma ou duas de mão, que é para ela ficar perfeita.